mundo, eu sou a Isa e se você não sabe, eu faço jogos digitais Jars. tem uma playlist de vídeos sobre isso, eu vou deixar ela aqui e... Eu já fiz vários jogos, todos os jogos que eu já fiz estão aqui nesse canal, todos dentro dessa playlist que eu apontei. E são todos no meu Itch.io, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas não estamos aqui para falar de mim hoje. Hoje a gente vai jogar os jogos das pessoas do meu curso. Não foram os jogos que eu escolhi, eu fiz um post no grupo do Facebook pedindo para as pessoas me mandarem os jogos delas. E quando elas fizeram. Então todos os jogos que eu vou jogar foram feitos por pessoas do meu curso, jogos digitais. E eu vou falar qual que foi o período que eles fizeram isso. Eu vou fazer comparações de, ah, esse foi o mesmo período que eu fiz tal jogo. Porque assim, gente, eu já mostrei todos os meus jogos aqui, né? Então vamos começar. O primeiro jogo é o RPG ao quadrado. Ele foi feito no primeiro período, gente... Esse jogo equivale ao meu jogo da tatuagem, eu vou deixar o link dele aqui pra vocês irem assim, comparando. Eu acho legal se vocês pararem o, o vídeo. Eu, assim, vou ser sincera, eu, eles são das pessoas da minha sala, eu conheço todo mundo que fez esse jogo, inclusive. Esse jogo é do Alisson, do Matheus e do Vitor, eles colocaram só os sobrenomes deles aqui. Ah não, tem aqui, Vitor, Alisson... E Matheus Equivale ao jogo de tatuagem que eu fiz Então vamos jogar Foi feito no Construct Ah, tá escrito aqui, ó Primeiro semestre, experiência criativa Enquanto o jogo não carrega, eu não sei porquê A gente vai ver as imagens que tem aqui, né? Eu achei tão lindo essa Foi o primeiro jogo e eles fizeram tipo umas coisas tão fofinhas aqui Tem o um tutorial, movimentar com WASD Atacar com a letra K E espaço é o Shield e temos algumas screenshots do jogo. Ok, abriu. As músicas que tocam nesse jogo, eu não vou dar play. Porque elas são músicas reais em formato 8-bit... Então eu posso pegar, assim, né? Eu posso ficar desmonetizada e não é isso que a gente quer. Eu vou colocar todos os links aqui na descrição, tá? Vou colocar, assim, primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, certinho aí, com o nomezinho pra vocês jogarem. Então vamos lá, RPG Alcadrenado. Eu vou abrir isso aqui porque eu não aguento. Ai, meu Deus, meu mouse desapareceu porque não usa mouse? Então, só deixa eu deixar bem claro aqui, gente, que, que, assim, eles fizeram o boneco, mas eles não fizeram esse fundo, tá, gente? Não se iludam, não achem que você entra na faculdade, o primeiro jogo você vai fazer. Você vai conseguir fazer esse background. Primeiro que você não tem tempo pra fazer esse jogo. não Acho que, sei lá, no máximo um mês pra gente fazer. Então, eles pegaram pronto. Eu já joguei esse jogo, tá, gente? Mas eu não lembro. Meu Deus, moleque, eu tô indo. Que isso? Eu nunca tinha visto isso. Eu não sei qual que é o objetivo desse jogo, primeiramente. E eu sou bem perdida. A chance de eu me perder no meio dessa dungeon alta. Ah, que que é isso, gente? Que que é isso? Uau, eu consegui, então, bater neles, eu fiz um e eu consegui. Gente, ó, vocês estão vendo que tem a técnica de, tipo, spawnar bicho. Tem um bicho que bate de um jeito, um bicho que bate do outro. É bem diferente e tem também essas as mecânicas, né, na técnica. Então eu quero que vocês prestem atenção nas mecânicas, gente. Porque é isso que a gente tá vendo aqui, o que a gente consegue fazer no primeiro período do curso. E isso aqui a gente consegue fazer no primeiro pe no período do... Ah, eu fico clicando no bagulho errado. No primeiro período do curso, isso é uma coisa que realmente temos capacidade. E sim, tem como você desenhar tudo no jogo, mas olha quanta coisa é, gente. Você literalmente, não tem tempo pra fazer essas coisas. Ai, eu fui do lado certo. Ó, movimentação! Não! Ele me dá um... olha ele me empurra. Vocês viram? Ah, eu morri. Eu morri e eu apareci no inferno. Isso é verdade. O que temos no inferno? Nada, voltei pra cá. Então, eu acho que a intenção... Pelo que eu me lembro, que eles me explicaram... É matar todos os bosses. Tipo... Obviamente, gente, é um jogo de... Oh, meu Deus, para de me bater. Ah, tem... Oh, tem um treco que atira. Enfim, esse foi o RPG ao quadrado. E agora a gente vai jogar o jogo do Renato. Ele disse que esse foi o primeiro jogo dele. Ah, é o primeiro jogo do Ghost Shooter. Gente, esse jogo equivale ao meu jogo Drop Dead. Que é aquele jogo que a gente tem que atirar nas drag queens zumbi. Que ninguém entendeu o que era drag queen. W, A, S, D, Left Click to shoot meu nome é Leila, sou aluna de jornalismo Aqui na PUC, estou investigando casos de atividade sobrenatural dentro do campus Descobri que existem documentos que podem me ajudar nessa li... investigação Ai ah, meu Deus, que genial Gente, eu não sei se ele fez toda a arte É, Procure no bloco verde pelos documentos Gente, isso aqui é a entrada da PUC, eu acho E meu tiro é uma foto Gente, ah! Vocês viram. Gente, que lindo esse jogo! É igualzinho o... a PUC mesmo. Devido aos alagamentos recentes, essa área está interditada. Lamentamos o transtorno e agradecemos a compreensão! <risos> Gente, que tipo, teve uma época que alagou tudo, meu. Meu Deus, que ge jogo genial! E onde que é o bloco verde, cara? Que eu não sei. Ai! Jogo muito legal. Olha, ela tem animações. Escuta, escuta o barulhinho. escuta. Eu quero achar o bloco verde, por favor. Uh, ah, tá. Aqui é o azul. Então na frente do azul tem o verde. Eu tô perdida. Parece vida real. Esse jogo expressa a minha vida real. Achei. Eu achei os documentos. Ah, tá. Beleza, quando eu morro não perde o meu progresso Investigue a casa estrela Nossa, mas a casa estrela é muito longe Achei a casa... É, é isso aqui, né? Ah, não, estou com água Ah, gente, eu não sei, eu só sei que eu estou... Tô... Completamente perdida. Ok, eu adorei esse jogo. Vamos para o próximo. Olha, gente, esse jogo é também é das pessoas da minha sala. Ele equivale também ao jogo da tatuagem. Olha só, só a página dele já tá a coisa mais linda. Sério mesmo, eu já joguei ele. Eu lembro quando eu vi, eu fiquei em choque. Porque, gente, eles desenharam tudo, Olha, tem até uma intro, gente. Vocês viram o negocinho ali? Eu nem sei como é que faz aquilo. Controls. WASD. 1, 2, 3, 4. Cada lanterna faz um buff diferente, que eu não vou decorar nenhum agora. Ai. Vamos jogar, então. Ah, isso é umas fases do luto? Acho que é, né? Ou da morte. Tipo, não, não morri. Que eu perdi um coração? Ah. Ah, não, véi. Não. Ah! Aí a gente empurra a caixa pra subir na caixa Pra subir na caixa e subir aqui Ah, isso aqui é uma trap? Cara, não dá pra enxergar Hum, tá Uuh! Sobe, sobe! Ah, consegui! Eu não tenho lanterna nenhuma, Tem que ativar? Ah, eu não quero ciclo! Gente, eu não entendi como é que ativa a lanterna É um, dois, três, quatro, não é? Enfim, gente, esse jogo é muito bonito me deu medo, me dá muito medo toda vez, cara. Esse daqui, Coffee Express, foi feito no primeiro período também. Ah, Baixa o jogo, execute o arquivo baixado. Ok. Segundo ele, esse foi o primeiro jogo que ele fez no curso. Dois idiomas, que interessante, né? Meu Deus, será que ele fez tudo? Tudo. Eu vou ficar um pouco chocada, assim. Não aguento mais ficar esperando esse trem. Que letra é essa, gente? Ah, eu, eu pulei, porque eu não entendi a letra aqui. Que era pra continuar. Ok, o que eu tenho que fazer? Não! Como assim? Eu tenho que atender as pessoas, é isso que eu tenho que fazer isso é o sonho da minha vida, se for isso mesmo um... Mas não tem ninguém aqui Ah, olá, o que você quer? Um cross honey. Ah, era um Z aquela letra, tá tudo bem Ok, eu tô tendo um probleminha com as letras, mas estamos bem Meu Deus, eu amei Por que que não tá iniciando o timer ali? Não entendi Gente, eu amei esse jogo, vou ser sincera Meu Deus, que jogo complexo eu tô, eu tô chocada, gente Eu nunca tinha visto Viu? Isso foi feito no primeiro período Mas eles não fizeram esse fundo, tá, gente? Não se iludam, não achem que você entra na faculdade O primeiro jogo que você vai fazer Você vai conseguir fazer esse background Literalmente não tem tempo pra fazer essas coisas. Mas para de pedir coisa, gente, que isso, vai embora. Demorei um pouco pra entender. Vou ter que ir lá jogar no lixo isso agora. Eu espero que assim que funcione. Ai, tem, meu Deus, encheu de gente. Uma saladinha, o que você quer? Ah, você quer é o pão que acabei jogar no lixo, sua desgraçada. Tá, eu, eu tô um pouquinho confusa. Ai, eu tô ficando nervosa. Alguém quer um milkshake. Meu Deus, que difícil. Ok, a gente entendeu o jogo. Cara, eu achei muito complexo esse jogo, mas eu sou ruim. Ok, agora a gente vai jogar o Furious Fists. Esse equivale ao jogo Seeking Revenge, meu. Lembrando que eu vou deixar todos eles aqui certinho. Olha isso, gente. Eu passo o mouse aqui, tá escrito... Created by Alison, gente. Gente, ok. Eu vou ser... Vou ser uma droga. E daí a outra pessoa tem que... Ok, eu vou jogar os dois, tá? Ó, oh, e tem vários lugares. Como que bate? Ah, eu não consigo jogar! Eu vou jogar de duas pessoas, gente. É isso que eu consigo mostrar pra vocês o jogo. Ok, ok. Agora esse é o Ghost Party. Foi feito no primeiro período também. Eu não sei qual jogo meu que equivale a esse. esse eu vou mostrar rapidinho porque eu já joguei ele outras vezes. Olha, gente, lembrando, o primeiro período, isso daqui foi feito. Então, assim, quando eu entrei no primeiro período, não foi assim, mas pra você pode ser. Somente mostrando que é possível. É uma inversão. Esse jogo é bastante mostrado nas feiras da PUC, porque é um jogo fantástico, assim, cheio de coisa que foi feito no primeiro período. Então... Não! Eu não quero isso! Dá pra puxar a caixa. Ó, você fica segurando, traz ela com você. O jogo em si, ele é muito legal. Ele tem várias coisas diferentes. Eu acho sensacional. Eu não sei se foi tudo. Ok. Olha assim, olhem essas animações. Isso é demais, gente. E foi quase tudo feito por eles, eu não sei direito que não foi feito por eles, eu acho que foram só detalhes mesmo. Vamos para o próximo jogo, lembrando que tá tudo na descrição. se foi feito agora no terceiro período pelo Matheus e por mais... pelo Matheus. pelo Lucas, por mais algumas pessoas foi feito na Game Jam. Então é um jogo de Jam e é de dois players, então eu não consigo jogar. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora a gente vai ver dois videozinhos sobre jogos, né? Jogos que as pessoas fizeram. Esse daqui que a gente vai ver agora. É, foi feito no quarto período. Eu adoro esses vídeos de jogos, pra mim. São as coisas mais lindas. Pelo que eu sei desse jogo, é como se fosse um I am Bread. Mas na verdade você tá tentando fugir. E você é uma lâmpadazinha. Olha isso. E você acende. <risos> e esse, gente Esse Meu, assistam Ele não foi lançado ainda Eles lançaram o projeto no Kickstarter Kickstarter, ki ki eu Não sei <risos> é Pra gente, né Apoiar o projeto deles pra continuar Mas gente, olha isso Eu não consigo nem acreditar que foi uma pessoa do curso que fez isso Mas é porque eu não sei falta eu acreditar em mim mesmo, porque a gente consegue fazer uma coisa dessa, gente. Eu, eu não entendo direito porque eu não jogo jogos nesse estilo, né? Nem RPG, nem jogos de carta. Então, eu só consigo ver o quão lindo isso é. E o quão profissional isso tá. Eu tô, tipo, perfeito, gente. Deixa eu dar um like aqui e me inscrever, porque... A gente tem que apoiar. Vou deixar o link do Kickstarter aqui no, na descrição. Então, gente, esses foram os jogos. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de comentar aqui. Se você fez algum jogo desse, comenta aqui qual que é o seu. Todos os links de todos os jogos vão estar na descrição. E se vocês gostarem, eu trago mais vídeos, assim, porque teve muitos jogos que a gente não conseguiu jogar com profundidade ou não conseguiu jogar todos, né? Tchau!